Sejam bem-vindos ao Trabalho em Revista, uma produção, uma aqui, do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Neste programa você confere. Justiça do Trabalho indica relação entre incêndios em uma fábrica de imóveis e um quadro de estresse pós-traumático desenvolvido por uma trabalhadora. E você vai ver também. Saiba como o funcionário deve agir na hora de pedir demissão e quais direitos ele tem. Ele tem que dar um aviso prévio ao empregador. Se ele não fizer isso, o empregador pode descontar um mês de salário na rescisão dele. A juíza Leda Borges trata sobre um assunto delicado no ambiente de trabalho, o assédio moral. E em estúdio, a gente conversa com o professor da PUC de São Paulo, Ricardo de Freitas Guimarães. Ele fala sobre a constitucionalidade da reforma trabalhista. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. São vários os motivos que levam o empregado a pedir demissão, mas, nessa hora, é preciso ter cautela. Tem que considerar, por exemplo, o aviso prévio. Veja quais as atenções que devem ser tomadas, desde o pedido até o acerto da rescisão do contrato. O que leva o empregado a pedir demissão? Para a Éder, o movimento fraco na venda de apartamentos contribuiu para a sua decisão de se desligar da empresa, após três anos. Devido ao nível do mercado, deu uma caída bastante. Né? A gente, outrora, conseguiu obter alguns êxitos com bastante vendas e caiu pelo menos 80%. Aí eu pedi demissão. Eu fui procurar numa outra área, no qual estou atuando agora também, que não está indo bem. Motivos para se desligar do emprego variam de acordo com o interesse ou insatisfação do profissional, que vai desde a busca por uma nova oportunidade até uma simples vontade de mudar, como no caso da Leandra. Surgiu uma nova oportunidade, uma área diferente do que eu já trabalhava, né? uma coisa diferente do que eu já fazia, e eu resolvi arriscar, conhecer um novo segmento né, da minha profissão e também a iniciativa de sair. O pedido de desligamento deve ser feito por escrito e assinado. O trabalhador terá o direito de receber, além do salário, o saldo proporcional do 13º e férias, acrescido de um terço. Porém, é preciso ficar atento quanto ao cumprimento do aviso prévio. O empregado que pede demissão ele tem que dar um aviso prévio ao empregador. Se ele não fizer isso, o empregador pode descontar um mês de salário na rescisão dele. Tem empregados que criam uma situação desagradável. Na ânsia de querer receber benefício, como o seguro-desemprego e a multa do FGTS, eles chegam ao ponto de forçar a sua própria demissão. O funcionário é, ele tenta não pedir demissão, ele tenta ser mandado embora da empresa. A especialista alerta que o ideal é que o trabalhador tenha uma boa conduta na hora de pedir demissão até porque o seu comportamento estará sendo avaliado também pelo novo empregador. Se eu vou contratar um funcionário e ele está trabalhando, eu como empresário, se eu estou contratando, eu vejo qual que é a posição dele. Se eu pergunto quando você pode começar a trabalhar e ele fala amanhã, eu já fico com o pé atrás para contratar um funcionário que vai se desligar de uma empresa que às vezes teve anos de convivência sem ao menos cumprir um aviso prévio. Em Brasília, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu que dois incêndios ocorridos em uma fábrica de móveis em São Paulo foram a causa de estresse pós-traumático sofrido por uma trabalhadora da empresa. A empregada deverá ser indenizada por danos morais e materiais. A decisão da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a SG Móveis e Decorações Limitadas a pagar indenização no valor de 20 mil reais por danos morais à trabalhadora, além de pagar mensalmente o valor de 25% da última remuneração recebida por ela como danos materiais. A assistente de departamento pessoal também deverá ser incluída no plano de saúde da empresa até que recupere a capacidade de trabalho. Em segunda instância, o tribunal. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, em São Paulo, havia entendido não existir relação entre a doença e a atividade trabalhista e, por isso, desobrigou a firma de pagar indenização de R$ 50 mil, reais, fixada em primeira instância. Entendimento que foi alterado pela terceira turma do TST. O relator do caso, o ministro Maurício Godinho Delgado, concluiu que o estresse pós-traumático se trata de doença ocupacional e que houve culpa presumida da empresa para o surgimento do transtorno, uma vez que é responsabilidade da empresa ter controle e direção sobre a estrutura, a dinâmica, a gestão e a operação do estabelecimento em que ocorreu o dano. O ministro destacou ainda que, como aconteceram dois incêndios sucessivos, ficou claro o descuido da empresa quanto à adoção de medidas para prevenir esse tipo de sinistro. A turma restabeleceu, então, a condenação ao pagamento de indenização. Ainda cabe recurso. E no quadro É Direito de hoje, a gente convida a juíza Leda Borges para falar sobre a sede mural, uma dúvida que muitos trabalhadores têm. Acompanhe. Meu nome é Cláudia. Se o meu chefe me tratar com ofensa, mesmo por brincadeira, eu posso processá-lo por assédio moral? Oi, Cláudia, obrigado pela sua participação. Então, a sua pergunta, ela tem um cunho muito subjetivo. Se você já se sentiu ofendida, então possivelmente essa fala do seu empregador, ele tem uma carga de ofensa. Então, se ele tem uma carga de ofensa, você pode sim processar ele. Só que o mais aconselhável seria que você dissesse a ele, eu não gostei da brincadeira e eu gostaria que o senhor não falasse novamente assim comigo. Em caso de reincidência, aí sim, eu acredito que o seu processo teria muito mais êxito. Tá? Mas voltando, tudo depende é, da, do grau dessa ofensa, né? se essa ofensa realmente foi uma coisa para atingir a sua pessoa. Porque se ele está falando com brincadeira, então, é, por se tratar de uma questão muito subjetiva, aí o processo pode ter vários desdobramentos. E você também pode participar. Envie sua dúvida para a gente no e-mail comunicação.trt23.jus.br E agora vamos saber os principais fatos da Justiça do Trabalho no Giro da Semana. Por determinação da Justiça do Trabalho, a empresa Bom Futuro Agrícola está obrigada a contratar jovens aprendizes em um número de no mínimo 5% do seu total de empregados. A sentença atendeu o pedido do Ministério Público do Trabalho que ajuizou uma ação civil pública contra a empresa por não cumprir a cota estabelecida em lei. A juíza Mara Uribe explicou que a lei garante ao jovem aprendiz um serviço cuja finalidade é contribuir para seu crescimento pessoal e formação de caráter. Sendo as empresas obrigadas a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, número de aprendizes entre 5% e 15% dos trabalhadores existentes, onde as funções demandem formação profissional estabelecidos pela CLT. A empresa também foi condenada a pagar R$ 100 mil reais de dano moral coletivo, que será revertido a fundos relacionados ao trabalho ou a instituições sem fins lucrativos, que visem a melhoria das condições de trabalho. Cabe recurso da decisão. Música a Justiça do Trabalho, de Diamantino, determinou que o frigorífico JBS do município construa na empresa um local adequado para a amamentação. A decisão foi a partir de uma ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. Segundo o MPT, a empresa possui mais de 30 mulheres com mais de 16 anos de idade trabalhando na unidade. No entanto, não cumpre com a obrigação da CLT de manter um espaço onde elas possam deixar os bebês, com a vigilância necessária durante o período de amamentação. O frigorífico foi condenado ainda a pagar R$ 200 mil reais de indenização por danos morais coletivos e, se insistir em não cumprir a determinação, deverá pagar uma multa diária de R$ 5 mil. Reais. O Fórum Trabalhista de Rondonópolis realizará pautas especiais de conciliação de 16 de outubro a 10 de novembro. A intenção é viabilizar a resolução das demandas antes da entrada em vigor da reforma trabalhista. Os advogados e partes que tenham interesse em resolver seus processos antes da entrada em vigor da reforma devem solicitar a inclusão do processo na pauta, especial por meio do aplicativo Quero Conciliar ou diretamente no fórum. É hora de Facebook. A Júlia acompanhou o que foi destaque durante a semana em nosso perfil na rede social. Veja o que ela separou para a gente. Olá, Zequias! Chegou a hora de aprender um pouco mais sobre direitos e deveres trabalhistas. E como o assunto do ano na Justiça do Trabalho é a reforma trabalhista, nós continuamos com o nosso quadro, onde o TRT responde tudo. Os internautas perguntam, o juiz André Molina responde, viu? Desta vez, ele tirou a dúvida do Luiz Paulo, que perguntou sobre os concursos para servidores e juízes na Justiça do Trabalho. Deve acabar? Foram mais de 1.500 visualizações dos internautas. A resposta você pode conferir curtindo e acessando a nossa página do Facebook nas redes sociais. E olha só esse post que mostra que um banco não mandou seus representantes no dia da audiência movida por uma trabalhadora. Sabe o que aconteceu? Ela ganhou tudo o que pediu na ação judicial. A justiça deu revelia que pode acontecer no caso do não comparecimento de um advogado da empresa. Este caso é muito interessante e vale a pena dar uma conferida no nosso site e ler a decisão completa. Foram mais de 190 reações e muitos comentários, a maioria dizendo que depois da reforma trabalhista, a situação muda. É isso aí. O Marcos, com todo bom humor, disse que essa decisão é como ganhar um prêmio na Mega Sena ou na Loto Fácil. Enfim, o importante disso tudo é a lição de estarmos acompanhados de um advogado para defender o nosso caso. E aí, vocês gostaram? Quem quiser pode aprender de um jeito bem simples, fácil e descontraído. Entre agora mesmo no Facebook do TRT de Mato Grosso para curtir a nossa página. E você também pode ficar conectado com a gente no Instagram, onde você fica bem informado com a Justiça do Trabalho. Zequias. Obrigado, Júlio. E a reforma trabalhista é inconstitucional? No próximo bloco, você confere uma entrevista com o professor da PUC de São Paulo, Ricardo de Freitas Guimarães, que fala sobre esse e outros assuntos. Não saia daí que a gente volta já.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 Amigo, já vai pra casa? Vou nada. Ainda vou ter que rodar a noite inteira pra fazer umas entregas. Ih, rapaz, vê se para pra descansar, hein? Porque, ó, eu dirigi o dia e a noite inteira cansa o motorista. Eu não canso à toa. Ainda aprendi uns truquezinhos aí pra tapear o cansaço. Deixa comigo. Viu que eu te disse? Trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Ah... Hum. Oh, é.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 Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. A reforma trabalhista é inconstitucional? Esse é um dos pontos que tem se falado muito com relação às mudanças na legislação trabalhista, na recente mudança na legislação. E para falar sobre isso, a gente recebe o professor da PUC de São Paulo, Ricardo Guimarães. Professor, obrigado. E a gente já começa logo com o de chofre. É inconstitucional? Olha, dizer que é inconstitucional é uma tarefa muito difícil, né? É... Alguns juízes certamente irão declarar determinados artigos da reforma constitucional, artigos inconstitucionais, e com certeza também o Supremo analis, analisará esses pontos. Mas é, o que eu posso dizer sobre a reforma trabalhista é que efetivamente ela não tem uma interpretação em alguns artigos conforme o texto constitucional. Né? porque o texto constitucional nos diz que são garantias mínimas aquelas, além de outras, que visem a melhoria da condição social. Né? Então eu cito um exemplo, por exemplo é, é claro, na CLT, é, então reformada, né? que diz respeito ao intervalo para refeição e descanso. Né? Alguém que trabalhe 12 horas por 36, poderá trabalhar 12 horas sem intervalo, desde que o empregador pague esse intervalo. Então, aqui é uma violação realmente à saúde e à segurança. Não obstante, a própria reforma diga que o intervalo para refeição e descanso não tem relação alguma com isso. Então, me parece que essa interpretação, esse texto normativo não estaria conforme a Constituição Federal. O senhor também tem dito que ela afronta é, algumas garantias sociais fundamentais. Que garantias o, o senhor destaca? Eu acho que a reforma, ela ofende principiologicamente o direito do trabalho, constitucionalmente o direito do trabalho e o direito fundamental de geração que está no texto constitucional, porque cada, cada Constituição Federal se articula de uma forma, é né? um pacto político. E a nossa colocou os valores sociais do trabalho como garantia e direito fundamental. Né? A partir do momento que eu tiro uma assimetria existente da relação de emprego e tento trazer o empregado para uma simetria que não existe, eu violo diretamente a condição social dele. Porque eu vou dificultar, quando a reforma não tira direito, ela dificulta o exercício do direito. E aí são vários os exemplos. O senhor está falando de que a reforma tenta colocar em pé de igualdade o empregador e o empregado e que é, por, portanto, por isso que o senhor avalia que ela, ela tem problemas nesse ponto. A minha pergunta é a seguinte, uh, exatamente o que a gente tem ouvido, que se ouviu falar muito, a sociedade falou muito, é que o trabalhador, a CLT estava velha e que o trabalhador de hoje, ele não é esse hipossuficiente que precisa de tutela que nós tínhamos quando, na década de 40, 50, quando a CLT né, é, veio à luz. Ah, o senhor acredita que o trabalhador ainda necessita dessa, dessa proteção? Eu tenho uma visão um pouquinho diferente sobre esse tema. Da maioria até da doutrina, devo confessar. Para mim, hipossuficiente é a relação. A relação é de hipossuficiência. Né? Não é a pessoa. Então, quando a CLT diz que quem ganha duas vezes o teto máximo do NSS tem ampla liberdade, mais um diploma, tem ampla liberdade de negociar os seus direitos, ela está dizendo que quem tem um diploma e ganha esse valor tem completa condição de não ser subordinado. Só que a relação de emprego tem como um de seus elementos a própria subordinação. Então, na minha modesta opinião, a hipossuficiência é da relação. Não da pessoa. Houve esta alteração. Tanto é verdade que na justiça do trabalho hoje, os grandes problemas, digamos assim, de ausência de registro, em sua maioria, pelo menos falando de São Paulo, são as pejotizações. E quem é pejotizado, digamos assim, ou seja, transformado em empresa sendo empregado, né? são aqueles que ganham bem. Por quê? Porque houve uma alteração da indústria, da fase de industrialização do direito de trabalho para a fase de gestão, então hoje empregado bom é o um empregado online né? e esses ganham melhor, e como ganham melhor, eles têm é, realmente o, o registro negado e tem que manter uma pessoa jurídica para poder prestar o serviço, os próprios headhunters que os procuram, já os procuram dizendo olha, você vai prestar serviço, mas pela PJ, mesmo que se diga que é uma vantagem tributária, né? A partir do momento que ele busca esse vínculo de emprego, a vantagem tributária que ele tenha tido deve ser cobrada, né? mas não é, simplesmente dizer que não há relação de emprego. Então, nós não podemos ter um diretor de uma empresa pejotizado. Né? Isso realmente é inaceitável para o direito do trabalho. Ainda com relação a essa questão de hipossuficiência, né? dessa, dessa relação é, que agora traz uma simetria, como o senhor está falando, é, também um outro ponto que se falou muito foi sobre a prevalência do negociado sobre o legislado. Qual que é a sua avaliação sobre essa alteração? Eu acho que, eu não posso dizer que a reforma não deveria existir, mas eu acho que antes dela duas deveriam existir. Primeiro a fiscal, porque o que é caro da relação de emprego são as incidências tributárias e fiscais sobre a folha, esse é um ponto. Depois uma reforma sindical porque os nossos sindicatos hoje, queiramos ou não? Eles são feudos, né? então eu sou o dono deste feudo e neste feudo todo bar e restaurante deve me pagar e todo empregado de bar e restaurante deve me pagar. Então, sem a responsabilidade de precisar, digamos assim, para usar uma expressão popular, ir atrás do seu financiamento, o sindicato se acomodou de uma forma assustadora. Se você pegar os instrumentos coletivos, você vê que nos últimos 10 anos, pouco ou nada mudaram. Ou eles repetem a lei, ou eles se autorrepetem em suas respectivas vigências. Né? Então, esse sindicato, é, com essa, digamos assim, com essa feição ainda estatal, né? que o, o, o Poder Executivo dá essa autorização, isso não pode existir mais. E aí, só com a retirada disso, nós teremos sindicatos que seriam mais fortes e num número muito reduzido, como acontece na, na, na maioria dos países do mundo. E aí sim nós poderíamos escolher os sindicatos e esses sindicatos realmente seriam representativos e aí sim poderíamos falar em negociado com relação a legislado. É uma falácia achar que retirar a contribuição sindical fará com que o sindicato é, é, é, atue mais, ele atuará mais criando pontes de custeio, ou seja, ele cobrará mais, é, mesmo sem obrigatoriedade. Professor, e a, o acesso à justiça? A, a, a nova legislação ela, ela dificulta o acesso à justiça com relação à questão processual, né, a, a fase de execução agora tendo que ser a, o judiciário sem Estado a agir. A, qual que é a avaliação do senhor? Me parece que eram dois os pilares da reforma, né? A modernização da legislação, o que é uma mentira porque a CLT não é velha, né? A CLT já tem praticamente 80% dos seus artigos alterados ao longo do tempo. E a, a, digamos assim, a diminuição dos processos na Justiça do Trabalho, né? É, na minha modesta opinião, as alterações processuais realizadas atrapalham mais do que ajudam. Né? É, eu queria dizer que o processo demorará mais. Isso poderia dar o exemplo da competência territorial, poderia dar o exemplo da despersonificação da pessoa jurídica e outros tantos que nós temos na, na, na reforma. E com relação ao acesso, é, foi inserido um, um, um texto normativo que quando o reclamante ingressa com a ação e ela é extinta sem resolução de mérito, etc. Tal, ele deverá comprovar as custas para que ele possa efetivamente né, dar andamento a uma nova ação. É claro que isso dificulta, né? é claro que isso dificulta o acesso à justiça, eu acho que não há nenhuma dúvida. Agora, também não podemos ser falsos em dizer, e é, é, deixar de dizer, que nós temos muitos abusos por parte de empregados. Né? É, e talvez até de advogados, né? porque não é em tese o empregado que redige né, a petição. Fala-se muito, professor, na indústria do dano moral... É, eu, eu, eu, eu tenho algumas dúvidas sobre indústria do dano moral. Eu acho que nós precisaríamos, advogados, avaliar mais o que é ou não dano moral e não pedir para tudo. Né? Talvez hoje nós Justiça Trabalho quase todas as petições realmente tenham esse pedido. Né? É, mas eu não acredito que exista uma indústria. Eu acho que existe, na verdade, algumas situações em que o advogado não toma talvez o cuidado necessário e aí ele faz pedidos ou repete petições com pedidos idênticos, né? é, e, e isso faz com que exista um desprestígio com o trabalhador. Agora, eu não posso, em razão disso, é negar a, a, que se proceda, se encaminhe um processo à Justiça do Trabalho. Eu tenho que resolver o problema ali, não aqui onde o empregado precisa da Justiça do Trabalho. Professor, e para a gente encerrar, a reforma está aí, entra em vigor agora no fim do ano. Com a sua experiência? O uh, que, que a gente enfrenta? O que, que a gente vai ver nos próximos anos? Eu acho que nós veremos decisões para todo gosto. Né? Eu tenho andado aí pelo Brasil afora, conversando sobre a reforma, em empresas, em tribunais, em, em vários em sedes da OAB. Eu acho que nós teremos muitas decisões diversas, com interpretações diferentes sobre todos os temas. E o que eu posso dizer é que é equivocado o raciocínio de que a lei traz a segurança jurídica. O que trará a segurança jurídica será a consolidação dessas decisões, né, neste, naquele tribunal ou até no Tribunal Superior do Trabalho. Isso é que trará, sim, é, digamos, esse respiro, né, é, de alívio de que, nossa, funcionará dessa forma ou funciona dessa forma. Antes disso, é muito, muito temerário dar qualquer tipo de opinião, porque por aí tem ouvido juízes e advogados que dizem que a reforma é excelente, que é aplicável e tem ouvido um outro lado muito diferente, né, dizendo eu não aplicaria isso, eu não aplicaria aquilo, e advogados dizendo isso é um absurdo, aquilo é um absurdo. Então veja, há realmente é uma polarização de ideias bastante diversa com relação à reforma trabalhista. Professor Ricardo Guimarães, muito obrigada pela sua participação, por todos esses esclarecimentos. E assim a gente termina o nosso programa dessa semana, mas você pode revê-la a qualquer momento no YouTube, o endereço está aí na sua tela e aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e ficar bem informado sobre a justiça do trabalho em Mato Grosso. Até o próximo programa!